Que tiver que rolar, vai rolar. Isso ó, bônus fósforis soques, munição de sniper Pode vir, ó. Nove tiros de escopeta é suficiente pra bicar qualquer tipo de gangue. Peraí, tá ficando escuro, hein? Aí já já pressão psicológica, hein? Tá rolando os caviar no chão. Maletinha! Olha uma maletinha, tio! E aí? Tem como abrir a maleta? Sim! O que é magno? Pois é, magnetas, hein? Rapaziada, novo item, agora vamos começar a trocar ideia. Tá rolando um revólver personalizado de grande calibre que dispara potentes cartuchos. Parece muito usado. Beleza, pegamos mais um fósforo. Rapaziada, vamos ficar espertos, hein? Ó, duas caixas bingos aqui. Ó. O negócio tá é por escuro, tá rolando uns eclipse aqui. Vai pegar munição de escopeta. Tá de boa. Porte aberta. O quê? Fechou na minha cara, hein, tio? Ei! Rapaziada, será que o escopetão vai fazer efeito nesse lock? Como é que é o negócio? Aí você cai, tio, ó. Bingas! Bingas! Rapaziada, vingamos, é, hein? Tem como tacar fogo esse lock? Oh! Oh! Ei! Pera aí, tio. Bica esses locks tudo aí, pelo amor de Taos. Se inscreve aí, tio! Foi é, fácil, tiozinho aqui, que tiozinho pode esse? Some kind of fake. Rapaziada, é, era fake, hein? É, ué. Ô oh, meu Taus, o cara tem uns fakes rolando aí, hein? Cópias piratas. Versão pipipichu do tiozinho do mal. O que acontece? Vamos dar uma olhada melhor agora que a gente tá sem um eclipse. Tem que dar pra pegar uma, ó, o itemzinho do amor aqui. Bap, carrega a escopeta. Ó, o chevetão. O chevetão sempre tem uns itens perto. Dessa vez não rolou, hein? Pelo amor de Deus, hein? Beleza, bicicleta do amor. Acho que é só isso mesmo. Vamos correr lá para a portinha. Ó, oh, cadáveres. Tranquilo, Sebastião. Direção à portinha, vamos lá. Daquele jeito. Ah! O tiozinho, pelo amor de Deus, corre um pouquinho mais. Ó, oh, caixa de ferramenta VAP. Ué. Mas esse tiozinho correndo dá vontade de explodir esse mas não o quê? Pois tá, é, uma baladinha aqui. e é, entramos dentro do baladinho. Você tem oh, acordou de novo aí, Sebastião? tá na hora de pintar as paredes do seu quarto, hein, Tranquilo, já sai fora aí. bica a porta. Doing? Oh, meu Deus, cadê a reverência, Sebastião? Bica essa porta? É, caminhoneira, little... o, o lugar inteiro, hein? Eu quero ver porque eu tava muito doido, meu velho. Vamos ficar esperto, é direto que... pra cadeirinha, tio. Sai, tia. sai. Right? Sai que eu tô bravo. Ó, ah, oh, já my se my passou bem de vídeo. Oh, não meu Deus. Deus. Me. Tranquilo, cai pra cadeirinha, tio. Já vamos comprar essa corrida máxima, tio. Ó, oh, direto. Não quero saber o preço. Bica essa corrida. Duração da corrida, VAP, quanto que é? 9 mil? Tá de boa. Tchau. 30 mil próxima corrida? Oh, meu Deus do céu, tem que comprar um carro pra dar pra esse cara. Ah. Tranquilo, rapaziada. Ainda sobrou 20 mil. 15 mil pra poder carregar mais um, uma, uma seringa. O tipo, que acontece? O, o Sebastião tem que importar um bolso profissional pra colocar a seringa dentro. Tem, é 20 mil, mas ele vem lá da China. Tu tipo, tem que pagar importação e tudo mais de taxas. Aí fica 15 mil pra poder usar uma seringa. Ah. Rapaziada, vamos ver esse pistolador aqui, hein? Ó. Meteu 8 mil já, o Já vai chegar picando no nível 2. Tranquilo. Pente. Já mete mais munição pra esse lock O que acontece? Escopretão tio. Escopretão. Ô oh, meu Deus, 16 mil. Escopretão já tá bem equipado. Vamos meter mais munição com o pente da escopeta. Agora reserva de munição. Rapaziada, levar mais granadinha é importante. A granada é altamente profissional. Demos uma melhorada importante. O tiozinho finalmente vai ter uma corrida um pouco mais decente. E já podemos levar mais granadas e outros atributos profissionais. Rapaziada, é, vamos voltar pro mundo. Pasquitos ali. Tava rolando umas baladas, A gente sai da balada agora. Vamos continuar tranquilo. Aquele modelinho. Dá a volta no globo. Derrapa está oh, meu tá rolando a formação de quadrilha completa, tio. Olha ali. Morro do Catupiri. Tudo <risos> mais. Só o chefe de quadrilha, tio. <risos> vai, vai, vai rolar uma competição ali, tio. Os caras são é tudo profissional de, de Sniper, de longe. Você vai ver. Pera aí essa baixa. Pula de boa, hein? Ó, oh, beleza. Já tem sniper aqui. Ó, oh, ó. Oh. Ligou, colocou até a som na caixa o DJ ali. Tranquilo, rapaziada. Vamos picar essas caixas aqui que deve ter uma munição do amor. Rainho. será que tem, tem como picar esses locks lá de cima? Não sei. tiozinho Zinta, tá ali. Tá... O que ele. O tamanho da arma desse lock, tio. Vamos dar uma boa noite pra ele. Boa noite, merela. Ah. Boa noitinha, só, só pra ele dormir em paz. Tranquilo. Rapaziada, tem uns locks aqui, hein? Granada, tio. Peraí, peraí. Foi, foi dois, não foi nada. Vou pegar esse completo aqui. Rapidel som pega Bica as perninhas desses blocos. Ó, taca fogo em Isso, tio, churrasquinho amigável. Ó, outro também. Tá de boa, tio. Ó, churrasquinho. Beleza, churrascamos locos. Tem uma escadinha ali, hein? Grega. O que? Ó, oh, meu Deus, gastei. Rapaziada, você voltando de bala que tem escopeta? Olha de furo que fez ali. Brinca com essa escopeta, tio. <risos> ah, rapaziada, abriu a portinha, beijo Vamos continuar nesse esqueminha, abriu a portinha, escopretão Tem Loki aqui, hein Você tem como matar esses Loki aqui, ó oh, não, um não, não tiro no Charizard dele, ó Tá blindado, hein Rapaziada, não tô curtindo não, hein A bala não passa ali Três balinhas de escopeta só, hein vai, vai, vai começar a dificultar a treta Então já tem um Loki querendo atirar pela, pela parede Ó o que tá com a bomba? Os cara, eu falei, esse é treinado de tipo, FBI. <risos> tá brincando com os caras? Ó! Oh. Os caras sabem brincar tio. É. Você viu o estilo dos Manolo? Deixa os caras chegar aqui, tio. Pelo amor de Deus. Hein? Nossa senhora, tio. Eita, de bola. Como eu O jogo! Rapaziada! <risos> Esse explodiu! Os cara é apelão demais, tio! Você é louco! Oh! Vaza! Você baixa, peraí, peraí! Ô, meu, só sobrou a minha véia. Ixi! E agora? Tem que brincar as perninhas. O que? Ele vem! Oh, vou cair, jogo! Cai isso, tio! Explode, isso. Pode? Explode! Pera aí, tem que por isso! Essa... Pois é, tá! A... Roupezinho dele, ó! Oh meu Deus! O que? é foco! fuco! Meu Deus, fucu, fucu, os caras estão tá tacando granada lá de longe Vamos ficar espertinho, peraí, peraí, peraí. Vamos tomar um antitétano aqui, rapidão Olha aí, tamanho do chouriço de bomba Esse nobe Toma aí, você tá quietinho Olha, eu vou tapar, não. Esse cara não dá munição ferro. Ô oh, meu Deus, é fucu, fucu, não peraí. Você baixa pra subir, não é pra pegar esses negócios no chão Beleza Rapaz, eu só tenho essa munição podre Vamos pegar a minha aqui trocar! Ah! Eu joguei aí, da onde? O céu, cara! Olha tá os tiros aqui dele Torce como? É o quê? Da onde que vem esses tiros? Rapaz, acho que é o último antiteta, não é? Quem é isso mesmo? Os caras tá tacando granada, não sei da onde! Rapaz, é um momento especial, hein? Ó, tem uns locks ali. É aqui, tio, tem, tem que dar um jeito de subir lá. Vai lá e vê! Será que eles abrem a portinha aqui? Será que eles descem? Vai descer, tio. Ó. Isso, tô. Rapaz, é, já bicou. Tinha carregado isso. Dá um sub-zero nesse óculos. Pra quiser pegar esse Ó. Ó, buginha, jogo! Ó, peraí, peraí. Troca! Sega! Rapaziada, cega no loco, hein? Ó. Ô, oh, jogo! olhou oh, eu! Peraí, tio. Bica de novo. Tem, tem como cegar o... o que é isso? Manda, obtura logo esse queixo dele. Deixa uma muniçãozinha aí, pelo amor de Deus. Tá, o jogo... Peraí, deixou, hein. O jogo tá pilantra no nível supremo agora. É mesmo? Zero munição. Oito tirinhos da minha mais podre. Rapaziada, sobrou a, a Dark explode O tirinho deveria ter usado isso daqui. O que, que acontece? Mais munição da minha podre. Vamos, vamos botar no, no pente. Já tá tudo carregado. Mas se que é bom, nada. Nada. Beleza, checando o perímetro, agachado. Será que tem mais antitétano? Não? não. Vou dar a volta por aqui, tio. Oh, meu Deus do céu. Se inscreve aí, tio! Quase era. Ué. Só Isso não passa aqui, hein? Sobe, Sebastião. Você pode vai subir, não? Não! Tem que passar pelo túnelzinho ali, será? Que? Acertou! Ah, miserável! Rapaziada, esqueci de vasculhar esses túnel do amor, hein? Oh, olha aí! Granada dentro! Ó, oh, gel verde! VAP! Quer mais? Não! Ó, ó, vão dar a volta que tá rolando altos itens aqui. Não tinha nada. Beleza, rapaziada, sobrou <risos> esse espaço aqui. Vamos simplesmente entrar aqui, ó. Oh, pega o fosfoim. Rapaz, vai ter que fazer um call de cana, hein? Vamos com a espera, Ó. Roda, Sebastião. Ligou, ó. Oh, o oh. que é? Ó, Eles... oh, meu Deus. Eles estão de coach agora. Meu Deus, é esse gol. É ruim. Rapazes, não vai ter como não. Eu já aviso. Um log. Tranquilo. Cadê o resto? Cadê o resto? Ó, oh, gordinho roda. Gordinho, esse gordinho é prova de tiro, viu? Obrigado. Ó. Oh, prova de explosão e tudo mais, viu? Esse cobra aluguel com força. Fica. Ó, oh. Sebastião. Oh, Pera aí, tio. Vai chegar tão perto pra confiscar ele. Só pra avisar que tá chegando os caras de coach, tá, caverninha? Vamos ficar esperto desses tiros aí, hein? Ó. Oh. Choque Beleza, pegou os dois blocos. Taca. Fósfrio. Tem como picar esse cara Isso. Oh meu Deus, vai nada esse choque em podre? Não, a... um pagado, tem um pagado. Isso. Olha, o, seu, o seu barriga é altamente profissional, não morre não, hein? Ó. Oh. Queima. Isso! Oh meu Deus, tinha como queimar os lock antes, hein? Vamos ver se os lockzinho vai deixar o, algum item. Tá na hora de deixar item. Não. Rapaziada, é, sobrou só o arpão grego, hein? Vamos ficar, espero que os caras vão ficar em pontos estratégicos atirando isso. O que que eu disse? <risos> oh, meu, já morri É um tirinho já já era, tio ah. Será que eu na grade eu tô, tô coberto aqui? Rapaziada, agora tirou tex, hein Tem dois lock de coach. O que é dois? Altamente treinado pela SWAT, você eles correndo, tá para cá, né? Ó, oh, SWAT só, só, só o bigodinho de fora Abaixa, caberno, isso mas pegar na franja já era, hein? Tranquilo, bica esse lock agora. Peraí, é, tiozinho. Ixi, vale isso? Rapaziada, pegou não, hein? Não, dá os aí. Oh. Ah, tem outro. ele levou uma já era. Verdade. Só pra avisar que acabou a munição. Sobrou só a snipereta tá com um tiro. Oh, meu Deus! O cabine nem sabe se aquele lock tá vivo. Ó, ó. Oh, meu Deus, ô oh, Mira! Ah. Oh. Beleza, rapaziada, sobrou oito baletas. O Caverninha não está identificando de onde está vindo esse tiro. Porque ele está vivo! Se Mentira, jogo! O ah, ah, ah, cara é bom, o Dois Skype, Isso é muito bom mesmo, hein? A baleta tá de máscara ainda. Claro, oh, vale isso, jogo. Ó, oh, bica! Ai. Finalmente, tio, beleza. Rapaziada, identificar o próximo Loki, ó, tá ali, hein? Acho que eu vi uma franja ali, hein? <risos> <Na> verdade, <risos> <mal>. <risos> Mas embora que vai chegar nele. Olha a gasto. Rapaziada, eu não sei onde é que tá esse Loki, hein? Vamos simplesmente subir aqui e verificar o perímetro. Ok? Aqui a gente tem as gradinhas do amor. Achou! Oh! Rapaziada, deu sorte de não ter morrido, hein? Ó, acerta o grim, basicamente isso aí, cai tio. Ó, morreu, rapaziada, na lata tio. passamos com o na mão, mais ou menos desse naipe, tranquilo. Rapaziada, agora o Sebastião corre por quê? tétano, não tem seringante tétano, então vamos ter que improvisar continuar desse estilo mesmo. Essa das partes super grega e é difícil, hein? Beleza, pelo menos o Loki deixou umas munição aqui. Ó, já deu uma ajuda profissional. Beleza, tá rolando uma Não Vai ter como não, hein? Ó, Se... o oh, oh, que tá cheio? Tá cheio de... Não tem seringa não, hein? Não. Ser, será que ficou uma seringueta perdida por aqui? Não. Ó, é então? Escopretão? Carrega, tio. Carrega o escopretão. Carrega tudo, Sebastião. Beleza. Um lock. Tranquilo. Arminha. Tranquilo. Tem mais lock? Carrega, Sebastião. Isso. Rapaziada, é um furgão, hein? Ó. Tá de boa, tio? Mete foguinho nele. Rapaziada, tem o lock de cima agora Peraí, peraí, peraí Tem o lock ali Oh, meu Deus Oh Rapaziada, ele errou, hein Sorte Oh, meu Deus, tem muito Oh, ixi Oh Rapaziada, oh, eu tô assinando o papelão, hein Tranquilo, ter troca, eu vou, vou ter que sniperar esses locks da SWAT, da SWAT, ó, o que eles aguentam? Ah, isso é ruim, também. Né? Isso! Explode! SWATão! que esses logs! acabou as munições de tudo! Escobreta! preta. Isso! fazer ah! o que acontece? Vamos ter que criar munição aqui no vento! Rápido! Rápido! Explosiva, tio. Isso. Tá olhando os Vai Até chegar essa munição, já era, tio. Olha, cadê? Tem, tem mais logo por aqui, hein? Se inscreve aí, tio! Vai oh! dar raspou na franja, hein? Não para de correr em circo, você vai. Pa, Acho que passamos, hein? Uh, oh, oh, o suvado do caverninho aqui, tio. Ah, oh, beleza, tá, tá igual o um Rio de Freitas. Lagoa. E Lagoas Coeras. Vamos ficar esperto Beleza, rapaziada Ó Será que isso aqui é secreto? Ou será que tem que ir por aqui mesmo? Acho que é secreto, hein, tio Ó Tamanho família Mais ou menos isso Vamos simplesmente voltar agora Ali pra parte que a gente tava Tipo, o negócio tá altamente sinistro Abaixa a cabeça, Sebastião. Vou ficar esperto, hein Ó Já tá rolando mais tiozinho doido, hein Beleza, oh, munição de magnetas, tio. Oh, meu Deus, já, já temos tirinho de magnetas. Vamos, vamos juntar que vai precisar. Beleza. Mais ou menos isso. É só continuar por aqui agora. Oh, meu Deus do céu. Eu vou esperto desse baixo. Cuidado. Rápido! Ó, oh. tá rolando um, um, um suquito aqui? Ó! Oh. oh meu Deus, que eu comprei. Que estátua! Bomba! Abaixei! <risos> Rapaziada, e agora tio, o que a gente faz, vamos sair de perto, porque não tem como o caverninha arriscar agora, a gente vai explodir tudo. O que acontece, Eu não tem nem como picar a estátua, o caverninha não tem munição nem para picar a estátua. Ixi! Aí você ferra comigo e jogo, será que tem como usar isso aqui? Rapaziada, não deu hein, o caverninha tentou. É bom que salvou, tio Salvou aqui O que que acontece? O cavaleiro tem que achar munição aqui Você não tem nem como bicar a estátua De tão podre Que é o jogo Ele não te dá um tiro, tio ah. Beleza Vamos vamo achar uma baleta aqui Se tiver, né, tio Oh, meu Deus do céu Jogo pilantra Vamos procurar uma baleta mágica A gente volta na, na, na máquina benta E pega a, a estátua do amor Demorou, morou, é nóis Rapaz, é, será que o jogo não vai dar um tiro, tio? É, é possível isso? Ó, oh, meu Deus Finalmente, hein Três balas, tio Disco preta também. Uma. Rapaz, é uma bala. O que tem se reclamar é zero. É é mais ou menos isso, hein? O escritorinho aqui não era possuído por policiais. E o que, que acontece? Vamos lá direto. Ó. Cai na máquina da suquita. Uma. Duas. Tranquilo. Não aperta três vezes. Por quê? Aperta três vezes, cai a bombinha. E aquela bombinha ali... Tá no momento zoeirístico da questão. Ah... Vamos ver, é bombinha, né? Rapaziada, é, o cabelo tá de boa. Deixa a bombinha descansar em paz ali. Ah, oh, meu Deus do céu. tem outra máquina de Coca-Cola ali, hein? Vamos ficar espertos. Vai lá e vê. Já cai dentro. Ó, oh, agachado. Tem que ser daquele modelo agachadinho, ó. Oh. Ele tem alças, hein? Graças a Deus. Ó, oh, bombinha. De... Ah, ele foi esperto. Se ficar agachado, ela não explode. Ó. Oh. Rapaziada, acontece. Tem a Sarinha do Amor, que podemos melhorar as características físicas e psíquicas do Mano Sebastian. Mas 7 mil, no momento, não dá para fazer nada. Ó oh, a portinha. Rapaziada, é, é a sala do patrão. Pode ser que tenha uns itens aqui, hein? Chaleirinha, mas café pelé dentro, que é bom? Nada! Fósforos, fim. Pois é, acho que é isso aí mesmo, hein? Nada de emoção. ver, oh, com nove paredes de fósforos. Oh. Ah. Beleza, vou, bora pular lá pra fora. Rapaziada, é, lagoa é tubarão. Tubarão, ó. Oh. On mette les vaches.